E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a reconhecer situações de ampliação e redução. Ampliar uma figura significa aumentar o seu tamanho, e reduzir significa diminuir o seu tamanho. Mas, claro, esse aumento ou essa diminuição devem ter a mesma proporção. E eu tenho essas figuras aqui, e vamos tentar entender a relação entre elas. Vamos começar com esses quadrados. Observe que essa figura aqui é um quadradinho, e aqui nós temos um quadrado maior. Ou seja, houve uma ampliação daqui para cá. Esse quadradinho tem duas unidades de medida. Enquanto o quadrado maior tem uma, duas, três e quatro unidades de medida. Eu vou chamar esse quadrado de figura 1 e esse outro quadrado de figura 2. E aí, nós podemos concluir que a figura 2 é uma ampliação da figura 1. Ou seja, a figura 2 é a ampliação da figura 1. Ou, então, nós podemos pensar que a figura 1 é a redução da figura 2. Agora, esses dois retângulos aqui, eu posso chamar de figura 3 e de figura 4. E observe que esse lado da figura 3 tem 6 unidades, enquanto esse lado aqui da figura 4 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ou seja, esse lado é o dobro desse lado aqui. Para essa figura ser uma ampliação dessa aqui, esse lado também tem que ser o dobro desse aqui. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui tem 1, 2, 3 e 4. E como esse lado é igual a esse, e esse aqui é igual a esse, e o mesmo acontece nessa figura, nós podemos dizer que a figura 4 é o dobro da figura 3. Então, nós podemos dizer que a figura 4 é a ampliação da figura 3. Ou então, que a figura 3 é a redução da figura 4. Por fim, nós temos esses dois triângulos aqui. Observe que eles estão na mesma posição. Então, eu só preciso contar quantas unidades tem esse lado e esse lado e, depois, comparar com o outro triângulo. E o triângulo grandão tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E, se nós olharmos o lado correspondente no triângulo pequeno, nós temos 1, 2, 3 e 4, ou seja, é a metade do grandão. E esse outro lado aqui, será que também é a metade desse? Vamos contar 1, 2, 3 e 4. E vamos no grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, isso aqui é a metade disso. O que nos diz? que a figura 5, que é esse triângulo pequeno, é menor do que esse triângulo grande aqui, que podemos chamar de figura 6. Ou, melhor dizendo, ou podemos dizer que a figura 5 é a redução da figura 6, ou que a figura 6 é a ampliação da figura 5. E eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender o conceito de ampliação e de redução. Até a próxima, pessoal!